E no vídeo de hoje nós vamos falar de um conteúdo um pouco mais técnico, que é como calcular o preço do ATR. Então, para você que veio caindo aqui no canal, achando que você ia encontrar somente Excel, a gente eventualmente trabalha com alguns conteúdos aí aleatórios, porque a ideia é ser um ambiente de discussão. Certo, meu caro Otávio? Então, primeiro, o que é ATR? Açúcar Total Recuperável. É a unidade de medida utilizada na comercialização de cana de açúcar, açúcar e etanol. Então, a temática do vídeo vai ser esta, que inclusive foi um pedido, aí a gente recebe alguns pedidos do nosso querido amigo, Paulo Ricardo Ferreira que me pediu para fazer um vídeo desse como é o meu minha praia profissional vamos dizer assim trabalhar com essa temática a gente atendeu Beleza algum recado não tranquilo então um beijo para todo mundo se ficou curioso fica aí no vídeo para gente desenvolver e aproveito para mandar um beijo para todo mundo da Única da Orplana da Consecana e todas as associações produtores e vão para cima quer mandar beijo para alguém Antônio? não Então, beleza. O que, que é o ATR, então, meu caro Otávio, que não manja porra nenhuma do ATR é a Unidade de Medida Utilizada no Pagamento de Cana de Açúcar. Então, o que, que quer dizer ATR? Açúcar... Total recuperável. Se ele é recuperável, ele é recuperável de algum lugar, certo? Então ele é recuperável de onde? Do processo industrial. Então o cara chega com a cana lá, é, e aí coloca esta cana lá dentro uma determinada quantidade de açúcar, colocou lá, vão ter perdas no processo e aí você vai sobrar, vai sobrar o ATR, que é açúcar total recuperável. Basicamente é isso que é aí o ATR. O que, que essa sistemática, né? Essa conceituação ele difere um pouco de outras cadeias agrícolas que nós temos. Vamos supor, meu caro Otávio, só para a gente que eu vou produzir este mouse aqui e o Otávio parece aqui. O Otavão é o meu fornecedor de materiais para produção desse mouse. Então o que, que vai acontecer? Eu vou chegar no Otávio e falar quanto que custa o plástico, a bolinha, a pilha, sei lá. Ele vai falar, ah, custa tanto. Eu vou lá, pago ele, agrego o produto no valor e vendo isso pelo preço que eu eventualmente venha desejar ou colocar esse, desse produto. Então assim, você concorda que não tem uma relação né, de nós dois no preço do produto final? Você vai me vender, eu vou te pagar e eu vou colocar o preço que eu quiser. Como é que funciona no esquema da cana de açúcar? O esquema da cana de açúcar é como se o fornecedor da matéria-prima, o produtor, ele fosse sócio da usina que processa no produto final, ou seja, no açúcar e no etanol, de modo que a quantidade a ser remunerada para cada um, né, que vai ficar com cada um dos dois, depende da venda do produto final. Não deu para entender, né? Então, mas eu vou mostrar um esquema aqui para te mostrar. Então, o que, que nós temos aqui, pessoal? Imagina que isso daqui, ó, vamos começar a linha de raciocínio aqui pela cana. Então, isso é uma cana. Então, na verdade, isso não é uma cana. Isso é uma determinada quantidade de açúcar que você tem. Você que é produtor de cana não produz cana, você produz açúcar. Então, você chega na usina e entrega uma determinada quantidade de açúcares redutores totais, certo? E isso vai ser processado pela unidade industrial. E aí dentro desse processamento você tem perdas no processo, que eu, eu coloquei de início aqui 8,5%, que é isso que vigora aí no Consecana, não vou entrar em detalhe agora, mas são perdas no processo. E disso você tira o ATR. Que é o açúcar total recuperável. Com esse ATR, você vai fazer dois produtos, basicamente. Você vai fazer o açúcar, que está aqui, e você vai fazer o etanol, que está aqui. Beleza? Então, peguei o RT, joguei para dentro da indústria, tirou a perda e virou ATR. A partir desse ATR, eu vou fazer o açúcar ou o etanol. Presta atenção que é ou, tá? Ou não é. Então, eu, eu escolho fazer uma coisa ou eu escolho fazer outra. Aí, depois que isso está pronto, o que, que você vai fazer? Você vai vender esses produtos aqui e vai gerar uma determinada quantidade de dinheiro dinheiro não vai Otavio? até esse momento aqui eu não falei nada de como a usina ia pagar o produtor porque a quantidade de receita não foi gerada a partir do momento que ela foi gerada o que que vai acontecer a proporção de dinheiro que saiu aqui no final depois da comercialização volta numa participação próxima a 60% de quem produz cana para 40% para quem processa que é basicamente vamos colocar assim uma cota societária que as partes vão ter nos produtos finais. Beleza? Então note que a sistemática né, de pagamento ela é diferente. Se você pegar soja, milho, algodão, por exemplo, leite, o que for, o cara vai lá produzir o produto, vendeu e boa. E aí depois se esse daqui for revender, não tem repasse de eventual ganho tá? ou prejuízo. Na cana não. O cara comprou a matéria-prima, depois que ele processou e vendeu o produto final, aí que são estabelecidas as receitas e as proporções são divididas para cada uma das partes. Beleza? Esta é a lógica do sistema ATR. É lógico, né, evidentemente, que tem muita coisa a ser discutido por trás e eu tentei aqui passar um resumo de como é feita essa estruturação. Bom, como que a gente transforma essa merda agora em números, para a gente chegar a coisa. Então vamos pegar aqui, ó, quais são os parâmetros que nós vamos trabalhar. Como eu disse, né, o sistema de remuneração para cálculo do ATR depende do que? Da quantidade, do valor que você vende o produto final. Então, ou seja, no caso da indústria sucroenergética, tá? Vou falar só apenas de açúcar e etanol. Você vai vender o açúcar e você vai vender o etanol. Então vamos colocar aqui, ó, alguns preços fictícios aí, tá? Só pra gente estabelecer. Preço do açúcar que vai ser dado em reais por tonelada e preço do etanol que vai ser dado em reais por metro cúbico. Então eu vou pegar aqui preços, vamos imaginar que o açúcar eu vou vender a R$ 1.009 a tonelada e o etanol eu vou vender a R$ 1.667. Aí todo o açúcar e todo etanol é assim? Não. Se você for esmiuçar mais o, é, o sistema do Consecana Existe o um acompanhamento de nove produtos Se não me falha a memória São três tipos de açúcar E seis tipos de etanol Os etanóis, beleza? Por quê? Porque você pode dar destinos diferentes aí a esses produtos. Você pode exportar e receber um determinado valor, você pode mandar para o mercado interno, você pode fazer um açúcar mais branco, um açúcar mais escuro e por aí vai. Então assim, se você quiser saber mais, existe aí o Consecano, um belíssimo sistema, tá? Você entra lá, tem o manual, evidente que precisa pagar, né? Porque senão a gente não, não consegue manter a instituição, etc. Você entra lá e tem os detalhes. Pois bem, então ok, vendo? Eu tenho ali reais por tonelada do açúcar e preço do etanol em reais por metro cubo. Só para que depois fique mais visível a relação das variáveis, eu vou transformar isso de tonelada para quilo e de metro cúbico para litro, tá? Como é que eu faço isso? Basta eu pegar essas variáveis e dividir por mil, certo? Opa, o preço do açúcar aqui em tonelada, ô mané. Então, aqui eu vou colocar litro. Por quê? Se uma tonelada é mil quilos, basta, então, eu dividir aqui, portanto, isso aqui por mil. Ou seja, é como se cada quilo do açúcar que fosse vendido, e aqui ficou tonelada ainda, cacete. Se cada quilo do açúcar que fosse vendido, ia ser vendido a um real e um centavo. Mesma linha de raciocínio para o etanol. 1,667 dividido por mil, nós temos aí 1,67. Ou seja, imagine que esses vão ser os valores a serem vendidos pela usina no final da cadeia produtiva. Aí beleza, aonde que está esta merda, né, a relação aí do ATR, que até agora você não falou de nada. Realmente, o ATR, ele é um cálculo estequiométrico que a gente tem, né, relacionando diversas variáveis, não sei o okay, que, fórmulas de química, que para facilitar por padrão, né, são apresentados alguns indicadores aqui, deixa eu ver onde que tá, mas isso, aqui é a planilha pronta. Então, quanto que vale um ATR, ou o que que eu faço com um ATR, ou meu caro Otavião, é o seguinte, essas são as conversões que nós temos. Ou seja, isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, que é o, é o gabarito. O que, que nós temos aqui em cima? Vamos focar na área de cima aqui. Eu coloquei cinco produtos aí que listam ali dentro do, do Consecana. Então veja, eu tenho açúcar branco mercado interno, açúcar branco me, mercado externo, VHP, etc. O que, que é aquele quilo ATR que está na frente? É quantos quilos de ATR eu preciso para produzir 1 quilo de açúcar branco, um quilo de açúcar branco ou um litro de etanol. Ou seja, eu preciso de 1,0495 kg de ATR para produzir um quilo de açúcar. Eu preciso de 1,045, 1,7492 kg de ATR para produzir um litro de etanol e assim por diante. E qual que é a lógica que a gente vai tirar daqui tá para chegar daí no valor do produto do produto final. Vou colocar aqui do lado. Ó. Vou fazer o um exemplo para o caso do etanol anidro, mas a linha de raciocínio é a mesma. Se eu preciso de 1,7492 kg de ATR para produzir um litro de etanol, Quantos litros de etanol teoricamente eu produzo com uma tonelada de cana? Aí você vem com a resposta do agrônomo. Depende. Depende do quê? Depende de quantos quilos de ATR eu tenho por tonelada. Quanto que produz uma tonelada de cana? Depende, dá pra gente ficar aí uma hora falando só disso, porque tem um monte de aspectos fisiológicos que interferem nisso. Mas vamos pegar o valor. Uma tonelada de cana produz aí cerca, um valor médio de 135 quilos de ATR. Então o que, que o senhor tem que fazer agora? Ó, se eu preciso de 1,7492 quilos de ATR para fazer um litro de etanol, em uma tonelada eu tenho 135 quilos, quantos litros de etanol sai com uma tonelada de cana? Você concorda comigo que basta eu pegar isso aqui? Então vamos fazer a regrinha de três, né? Ó, vai ser esse vezes esse dividido por esse, concorda comigo? Então vamos lá. Então vai ser esse vezes esse, né? que no caso é 1, um, então não precisava nem da multiplicação, dividido por esse. Ou se você quiser, simplesmente é pegar e dividir um pelo outro. O que, que isso aí está me falando, então, Otávio? Que a cada tonelada de cana que eu processo, né, entrego para fins de produção de etanol, eu vou estar produzindo 77,17 litros de etanol com uma tonelada. Beleza? Se isso daqui fosse para açúcar, vamos pegar para açúcar, no caso, eu vou pegar o VHP ali, 1,0453, ou seja, eu preciso de um... 1,0453 quilos de ATR para produzir um de açúcar branco. Se eu tenho 135, é como se eu tirasse aí 129 ou 130 quilos quilos de açúcar para cada tonelada de cana. Então, essa é a lógica de conversão. Quem que estabelece esta pistola desses indicadores? É o Consecana, um grupo muito sério, muito técnico, formado pelas partes interessadas que são produtores e usinas, que com uma série de estudos, né, trabalham aí com conversões médias com base nos rendimentos dos processos industriais. Então, assim, não sai do puff de plato, né, o número. Os caras estudam para cacete aí desde a desgul... desregulamentação do setor, que quando foi Formada a instituição. Então, um belíssimo trabalho, um baita no sistema. Ok? Então vamos pegar esses números aqui, parte deles, e vou trazer para lá. Note que aqui eu estou trabalhando de forma muito genérica com apenas dois produtos. Para fazer o cálculo efetivo desse negócio, né, vai pegar todos os produtos que são acompanhados, todos os preços, todos os mix de comercialização e coloca aqui. Se eu fosse fazer isso, o vídeo ia ficar igual o Senhor dos Anéis. E aí, assim, se você já morre com 10, 15 minutos não dá conta de ver, imagina se eu for explicar tudo. Tá? Então nós vamos fazer mais simplificado. Então o que, que nós vamos colocar aqui, ó? Só para simplificar, eu vou pegar conversão de açúcar. Conversão de açúcar, dado em quantos quilos de ATR por quilo de produto, e aqui eu vou pegar a conversão de etanol, que vai ser dado quilos de ATR por litro. Qual que é a conversão que nós vamos utilizar? Sei lá, eu vou dar uma olhada aqui na. vou dar uma olhada aqui na planilha. Vamos pegar aqui, deixa eu ver minha cola. Eu vou pegar, vamos supor que o usina faz VHP e etanol hidratado, beleza? Então isso aqui vai ser 1,0453 e esse aqui vai ser 1,6761. Então bom, lá. Nós temos ali primeiramente o por quanto que eu vendi o meu produto e os fatores de conversão. Aqui não está dado em reais por quilo e reais por litro? E aqui não está dado em quilos por ATR por quilos de ATR por litro? O que, que eu tenho que fazer? Você concorda comigo se eu tenho reais por litro? Eu divido por quilos de ATR por litro, a hora que eu faço essa conversão corta, corta, vai ficar por quanto eu vendi o meu produto só que agora expresso em reais por quilograma de ATR? Então é justamente isso que nós vamos fazer, certo? Segura aí, tá assustado por quê? <risos> então o que nós temos aqui? Ó? Aqui nós vamos colocar o preço do açúcar e o preço do etanol dados, né? Só que agora em reais por quilograma de ATR já que eu fiz essa conversão aqui no quadrinho embaixo, beleza? Então como é que vai ficar isso aqui? Ó, O quanto eu vou pegar em reais por quilo dividido pelo fator de conversão. A hora que eu faço isso, ó, quem que eu corto dessa brincadeira aqui como eu disse saiu até que lógico que não tá vendo, mas vocês viram na explicação anterior. A hora que eu der o enter, o que, que tá me dizendo? Eu vender o meu açúcar a 1, a 1,009 reais por tonelada é a mesma coisa que eu vender a 1,01 reais por quilo que é a mesma coisa que eu vender a 0,97 o quilo do atr esta é a linha de raciocínio se você proceder com esse cálculo para o etanol você vai pegar o preço e vai dividir pelo Fator de conversão, João é. Botão. Já fiz cagada. Você vai pegar o quê? Você vai pegar o preço dado em reais por litro, não em metro cúbico, dividido pela conversão, vai dar 1. Um. Ou seja... Coincidentemente, né? Vai saber por que, que eu fiz isso aqui, ó. Eu tô forçando o negócio a dar um. Se eu aumentar aqui, o que, que vai acontecer aqui? Aumenta também, beleza? Então, eu coloquei certo essa porra. Ah, aqui tá errado, João Botão. Tô vendo na minha cola aqui. Não é 67110, um, é 6761. Um. Então não tem problema, a gente pegou o erro, prontinho. Não ia dar muito e pago, mas também. Pois bem, então isso, né? É o que a usina vai vender no final da cadeia. Só que ainda vamos voltar no começo do vídeo, né? Que você já deve ter dormido nesse estágio, mas tá bom. O que acontece? Como é que é feita a remuneração? é feita uma proporção do que gerou de receita gerada e vai né, um pedaço para quem entregou a matéria-prima. Ou seja, é como se fossem cotas societárias que eu tenho aqui nos produtos finais, que é açúcar e etanol, beleza? Quanto que fica para cada um? Como é que a métrica é feita? Qual que é a, minha part qual que é a participação de quem entrega a matéria-prima e qual que é a participação de quem processa? Depende do quê? Depende de quanto cada um representou no custo de produção. Se você observar as regras do CONSECAN, eu não vou entrar em detalhes, nisso agora, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Qual que é a participação estabelecida aí anteriormente? Quando você vai fabricar açúcar, a participação isso aqui tá errado bosta. A participação da matéria-prima na produção do açúcar fica em 59,5. Se você for fazer etanol, a participação da cana de açúcar fica em 62,10. Ou seja, a participação da matéria-prima. Ou seja, se você tirar a média aqui só pra gente facilitar, que é o valor que o pessoal usa, vão falar que 60% do custo de produção do açúcar e do etanol para o sistema com secana vai da matéria-prima. Então essa é a, sua, a cota societária dentro aí do sistema de produção. Eu não vou entrar em se isso é, não é, tá, tá, tá, blá, blá, blá, blá, mas nós vamos utilizar o que está no consecanto, beleza? Então vamos lá, aqui onde eu tenho o próximo indicador vai ser participação decana vai ser dado em 60%. Beleza? Um número mais ou menos médio aí que nós temos. Aí beleza, Otavio. Então assim, ó, a usina foi lá, vendeu o açúcar e vendeu o etanol. Só que você lembra que quando a gente estava explicando o processinho, ela faz ou açúcar ou etanol. Ele não faz com a mesma matéria prima açúcar e etanol. Podia fazer, né? Seria muito bom, mas não faz. Então, o que que acontece? Aqueles valores lá em cima, eles têm que estar sujeitos a um determinado mix de comercialização. Ou seja, de acordo com os preços que o mercado está se comportando, quanto que eu eu vou fazer e quanto que eu vou vender de açúcar, quanto que eu vou fazer e quanto que eu vou vender de etanol. Então é meio que uma participação. Então vamos supor que aqui, ó, de tudo que a usina produziu e vendeu, ela, como o preço tava, tava ruim, vamos pegar assim, ela só fez 10% de açúcar, ou seja, de toda a matéria-prima que ela consumiu dentro do processo, só 10% ela destinou para açúcar. Se ela destinou 10% para açúcar, onde foi os outros 90, Otávio? Poeta tá Nós. Isso aí, beleza? Então aqui, qual que foi o mix de etanol? Basicamente a diferença de um pelo outro é com isso. Tudo bem. Agora com base nessas informações que eu chego, como é que eu chego? Como é que eu chego no preço a ser repassado ao produtor? Então vamos lá, é isso aqui. Qual que vai ser o preço do ATR para fins de pagamento de cana? Você vai pegar o quê? Quanto que é o pre quanto que você por quanto que você vendeu o açúcar, Otávio? Não foi 0,97? Só que você vendeu tudo para açúcar? Não, você só vendeu 10%. 10%. Beleza? Então vai ser o preço do açúcar em reais por quilômetro ATR vezes o um mix para açúcar. Mais o preço do etanol vezes o quanto você mandou para o etanol. Beleza? Então se eu der o Enter agora, é como se eu tivesse um valor ponderado do preço do ATR. Ou seja, apesar de para o açúcar valer 0,97 e para o etanol valer 0,99, ponderando os dois está dando 0,9916. É lógico que está tendendo muito mais para o preço do etanol em função de eu ter um mix ali de 90% para o etanol. Beleza? Só que isso ainda está como se fosse o valor que a usina vendeu. Qual que é a participação societária do produtor nesse produto? 60%. Então, o que você tem que fazer? Colocar tudo isso aqui que está dentro de um parênteses e multiplicar pela participação de cana do produtor. Ou seja, quanto que vai ficar o preço a ser recebido pelo produtor? Ele vai receber 0,59 e 50 reais. por quilograma de ATR, tá? Tava errado aqui. Ou seja, cada ATR que ele produzir, ele vai receber por ele 0,5950, beleza? Então essa é a forma que se calcula o preço do ATR. Ah, mas Botão, o que o produtor faz com essa merda aí? Porque o que ele tem na cabeça é reais por tonelada de cana que ele produz. Agora é simples, é só você pegar aqui, por exemplo, e colocar qual que é a qualidade da cana. Você lembra que quando a gente estava explicando lá as conversões, eu falei, ah, uma, uma tonelada de cana em média é 135 quilos? Então, se eu falar aqui que cada tonelada de cana que esse produtor produzir vai ter 135 quilos de ATR, quanto que ele vai receber por cada tonelada de cana que ele entregar, ô, tá vendo Se você tem aqui reais por quilo e aqui eu tenho quilos por tonelada, você concorda comigo que eu vou, se eu multiplicar isso aqui, ó, corta quilo, corta quilo, fica reais por tonelada? É justamente isso que nós vamos fazer. Então aqui vai ser o preço da tonelada, dado em reais por tonelada de cana agora, certo? Então como é que fica? 0,59 vezes... 135, olha lá que maravilha. Ou seja, cada tonelada de cana que esse camarada produzir e entregar, ele vai receber 80 reais por tonelada de receita. E aí, com isso, você vai desencadeando uma série de cálculos. Beleza? Né? Então, é esse basicamente o cálculo. Na verdade, é um pouco só xarope né? de você entender a, a sistemática, mas no fim é um bando de regra de três aí, uma conversão de unidades que você vai chegando no valor final do produto. Beleza? Então, muito obrigado. E mandar um beijo novamente aí para o nosso caro Paulo Ricardo Ferreira. Beleza? Muito obrigado aí por ter enviado a sua sugestão. Espero que o vídeo contribua, sobretudo para você aí, que é agente do setor escroenergético seja como produtor, seja como usina, seja como da cadeia de distribuição, ajude a trazer um pouco mais de clareza nas relações aí que são tão importantes para o cenário como um todo. Certo? Muito obrigado, um beijo nas crianças, na, nas meninas, um beijo nos meninos, um beijo para todo mundo da, do Consecana, da Orplana, da Única, inclusive posso fazer um jabá? Posso, né? Porque o canal é meu e a gente pode fazer o que a gente quiser. Junto com a Orplana e com a solidariedade, o PESEG, que é o grupo que a gente tem o nosso desenvolvimento aqui, tem o Canatube, que se não me engano, semanalmente são apresentadas aí diversas temáticas, diversos vídeos, assuntos, etc., relacionados à produção de cana, principalmente ao produtor. Então, se você ficou curioso, fica à vontade, as meninas vão colocar, como é que chama? Tumbe? Vidinho? Aqui em cima, que você pode clicar e vai ser direcionado. Beleza? Beijão pra todo mundo e até a próxima semana. Se você gostou, não deixa de mandar o joia ou desjoia. Se você não é inscrito, fica à vontade aí para se inscrever, porque é assim que o YouTube tem as métricas lá pra ver se as coisas estão tá dando certo ou não. Beleza? Beijo.